Olá pessoal, estou aqui de novo com a professora né, catedrática em Economia, a Ceci Vieira Juruá, né, querida amiga, colaboradora de Diálogos do Sul. Né, ela é uma grande divulgadora do, da nossa revista. É um, prazer muito grande a gente ter essa personalidade aqui prestigiando a gente. Né? Estamos falando de economia. Ela já deu uma aula aí explicando as origens do, do, desse neoliberalismo entreguiço. É um neoliberalismo entreguista que, que vem desde o governo de Fernando Henrique Cardoso. Eles é são do Collor, né, não é? É, desde, é desde do, o que a gente chama o Fernandato. Né? <risos> Fernando Collor e, e Fernando Henrique. Mas ah, agora nós vamos retomar esse papo com as coisas mais atuais. Né? O governo atual, que nós chamamos de um governo de ocupação, ilegítimo, ainda que tenha a legitimidade de um pleito, mas um pleito fraudado, eles insistem naquilo do Estado mínimo. O estado mínimo da escola de Chicago é o estado mínimo, mas o estado mínimo da escola austríaca é o não-estado. Eles querem acabar com o estado. Claro. E Então, está lá no programa, eles estão fazendo uma propaganda de que a solução para os erros cometidos no passado, é, diz que tudo o que se fez nos governos anteriores errados e levou o país a essa situação. E que, para sair dessas, desse, dessa encrenca, eles precisam da política neoliberal. Eles falam o neoliberalismo contra a social-democracia. Então, é, para salvar o país, precisa da reforma da presidência. Precisa o arrocho fiscal. Uma nova reforma tributária. Uma nova reforma tributária. E precisa uhum. se desfazer das estatais. Então, é, é, eles querem vender todas. E se vocês não reagirem, é, eles vão vender, inclusive, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, o Banco Central, eles privatizam tudo. O próprio Guedes disse, se for o caso, a gente privatiza o palácio. É. Ele disse isso lá nos Estados Unidos. É. Então, mas veja como essa gente é maluca, né? Ele precisa de dinheiro para fazer caixa, eles estão, não sabem de onde tirar dinheiro mais, né? Eles vão tirar 13 bilhões né? da, dos dividendos das estatais. Ah, poxa! Então, como é que a estatal não serve para a economia de um país se agora, para salvar o caixa deles, eles vão tirar os dividendos estatais? Isso, isso é um ativo, não é, Ceci? Não, como você foi. Pode... Imagina você tem uma loja de departamentos. Aí você pega os departamentos mais rentáveis, você vende. Qual é o, qual é o dono de uma empresa que vai fazer isso, entende? Não que... pode, gente. Quer dizer, o Brasil, a riqueza do Brasil, em primeiro lugar, a Petrobras, entende? Como é que eles estão é destruindo a Petrobras? já não, venderam não. tudo. Como pois é, for... é, pois Ele é. disse que a Petrobras ah, vai ficar só agora, extraindo é... o petróleo e assim mesmo em parceria quando os estrangeiros. Eles estão dizendo que vende por quê? Porque tem uma dívida, uma dívida muito grande. É verdade. Mas o que o nosso atento. Ah, estão nos olhando, nosso público né? tem que saber é que essa dívida, ela não foi feita por causa de erros do governo, ela foi feita, nós em economia a gente diz, a dívida não é econômica, a dívida é financeira, ela foi feita por causa dos juros extorsivos que nós pagamos ao capital estrangeiro durante 20 ou 30 anos. Então, quando os juros não são totalmente pagos, aquilo se junta ao montante do principal. E a dívida foi engordando dessa maneira. Né? Existe uma regra muito simples, prestem atenção, em economia pública, que é o seguinte. O Estado não pode pagar uma taxa de juros que seja maior do que a taxa de crescimento da economia. Porque a sua receita cresce, Segundo o crescimento econômico. Então, se o país cresce a 3, 5%, as receitas do Estado crescem a 3, 5%. Ora, se você tem uma dívida que cresce a 10%, ela vai te levar para o buraco. Então, essa regra é uma regra secular na economia pública. Os governos sabiam disso, porque nós tivemos bons ministros da fazenda, homens competentes, professores economistas e engenheiros, e fizeram essa, essa dívida, deixaram essa dívida crescer por algumas razões. Eu quero citar uma delas. Uma delas é a moeda podre dos países envolvidos. De alguns anos para cá, Estados Unidos estão emitindo moedas sem laço. Agora, alguns trilhões de dólares que eles emitiram para tentar sacudir a sua própria economia e retomar o crescimento econômico. Porque eles pararam de crescer. O capitalismo está em crise. O capitalismo está estrangulado. Por causa de quê? Da concentração de renda, meus amigos. Quer dizer, outro dia eu vi um número sobre os Estados Unidos que me deixou apavorada. No início do século, 15% da economia estava na mão de 1%. Agora, 60% está na mão de 1%. É uma coisa absurda. Por quê? Porque este modelo neoliberal, implantado por Estados Unidos e por Inglaterra nos anos 1980 e 90 ele é um modelo concentrador da renda nacional. Né? Ele concentrou a renda nos Estados Unidos, a renda na Inglaterra e a renda mundial. Quer dizer, então, na verdade, ele é injusto. Ele é um modelo que só serve aos mais fracos, aos mais fortes, aos mais ricos. Quando você diz o Estado não deve intervir, isso significa, na cabeça deles, o governo não deve ditar regras para o capital. É isso que eles querem dizer. Né? O capital. Democracia para eles é isso. Democracia para eles é isso. O Estado não pode dizer onde é que deve ser investir, quanto deve pagar de imposto. Qual deve ser o salário mínimo? Virem-se, o mercado é que vai decidir. O mercado, o que é o mercado? São os grandes capitalistas, os grandes grupos transnacionais e multinacionais. Então, essa é a liberdade que eles querem. Só que eles são muito mais fortes do que o trabalhador. Ainda mais agora, com os sindicatos desorganizados, com uma reforma trabalhista que retirou os direitos. Que vem lá da década de 30, na consolidação das leis do trabalho no Brasil. Então, os capitalistas são muito mais fortes e organizados do que os trabalhadores. Então, quando o Estado se recolhe, é a lei da selva, a lei do mais forte. Né? O que a gente chama, quer dizer, eles querem trabalho sábado, domingo, feriado, quer dizer, não basta só o homem trabalhar e ele sustentar a família, tem que a família inteira trabalhar para ter um teto e para ter uma comida. Então, gente esse regime não nos serve e como é um regime que não serve quer dizer, em três quatro décadas o que que nós vemos que ele é concentrador de renda que ele só beneficia uma parte minoritária da população um sempre... processo de desindustrialização claro que é mundial que também. é mundial e serve alguns pequenos grupos que querem controlar a indústria mundial, o processo de transformação mundial. Ora, sempre que a sociedade se vê diante de um problema desse tamanho, ela, ela, não, ela não é boba, ainda mais no mundo moderno, com acesso à internet, com livros, uma população mais ou menos alfabetizada, então a sociedade reage. Como eles não querem a reação social, eles pretendem implantar isso de qualquer maneira, o regime tende a usar medidas de força. Ele não e, pode ser democrático. E, Ou seja, o neoliberalismo é incompatível com a democracia. E ele ameaça, portanto, um valor fundamental da sociedade moderna, que é a questão democrática e a liberdade de cada um. Né? Inclusive a má escola, como dizia o Darcy Ribeiro, né? a má escola é projeto. Porque se a pessoa tem uma boa escola, ela vai olhar criticamente claro. essa realidade, que é inaceitável, não é? Pois é. Então, o neoliberalismo, no meu entender, não tem saída. Eu não sei se o governo é sincero ou não, mas eu acho que ele está enganado. Ele pensa que tem solução imitando o modelo americano, porque é isso que está acontecendo também. Os Estados Unidos está tentando que o Brasil adote instituições configuradas no modelo norte-americano. Inclusive a legislação deles. Inclusive a legislação. Eles agora vêm aí com uma reforma tributária que é... Por que, que eles querem isso, gente? Eu gosto de raciocinar, Paulo, sinceramente. Eles querem isso porque para a empresa norte-americana que quer dominar o conjunto da América do Sul, é mais fácil se todos os países tiverem a mesma lei e o mesmo modelo norte-americano facilita a vida dele. Claro, tá. cara. Agora, atrapalha loucamente mesmo porque, a nossa. Mesmo porque já não existe mais empresa nacional, todas as empresas que estão aqui, ou são dos Estados Unidos, ou são da, da Europa. Né? É isso, minha Não gente, tem mais empresa brasileira. Isso, minha gente, é uma das minhas maiores lamentações nos tempos recentes. Eu, eu prezo muito a área de engenharia, que é uma área que o Brasil... Nossa, desenvolveu Nunca, mas, muito. desenvolveu muito, né? Nós chegamos a gerar empresas de engenharia que estavam entre as melhores do mundo, e sem dúvida a Odebrecht é um exemplo, mas tem outras, a OES, a Carnar Correia, aquela paranaense, né? Nós temos uma engenharia extraordinária, quer dizer, que estava no top da engenharia mundial. Aí vem esse Lava Jato, que hoje já está sendo visto como uma organização criminosa, mafiosa, pelos próprios ministros do Supremo Tribunal Federal e resolve investir contra as empresas de engenharia nacionais. Ora gente, vamos e venhamos, quem é que faz isso? Quer dizer, eu vou pegar o meu filho mais capacitado, artista, não, cara que sabe fazer tudo, que venceu os desafios tecnológicos, que é um cientista e vou cortar, entende, as mãos, o cérebro, a capacidade de lhe pensar desse que é o mais capacitado, o mais capaz? Quer dizer, está errado, não dá, entende? Eu acredito que a Odebrecht, a OAS, a outra mineira, como é a mineira, Mendes, Andrade Gutierrez, a, Mendes, a, Mendes. a Mendes Júnior, ah. elas estão sendo perseguidas é. para que o Brasil possa receber as empresas norte-americanas e europeias que estão com falta de contratos no momento atual, tendo em vista que o capitalismo lá está em ritmo muito lento, quase parando. E ainda estão ameaçados também pela concorrência chinesa e russa. É, que então, fazemos. quem é o que vai nos salvar? Quem é que vai nos oferecer contratos? Quem é? Onde é que nós podemos gerar grandes lucros? Na América do Sul. Argentina, Brasil, México, quer dizer, aquele trio, entende, mais os outros todos, Peru, por exemplo. Então, eu acho que é isso que a gente tem que abrir os olhos, quer dizer, tem que sustentar o debate. Né? Nós não podemos aceitar aquilo que nos chega pela imprensa, porque a imprensa, ela está do lado dos ricos. E não é porque ela é católica ou evangélica, isso aqui. Não, se você olhar o Jornal Nacional, programas de televisão, preste atenção quem são os anunciantes. Os bancos, indústria automobilística, farmacêutica, cosmético, e, em geral, empresas estrangeiras, bebidas. Então, eles têm que seguir a orientação ideológica daqueles que pagam, financiam. que financiam, e financiam e fornecem salários muito compudos. Porque a televisão gosta de perseguir o pessoal do Estado quando ganha 30, 40 mil reais, que cá entre nós não é nenhum salário milionário, porque 30, 40 mil reais são 10 mil dólares, não tem nada de milionário comparativamente à Europa e Estados Unidos, é um bom salário e um salário muito alto para o Brasil. Mas comparativamente à América do Norte e à Europa não é nada demais, entende? então eles uh, gostam de atacar o Estado, mas eles não dizem que eles se pagam a eles próprios <risos> salários de cem mil, duzentos mil e meio milhão é? pesquise o salário do pessoal da televisão o Globo, Bandeirantes, mas pesquise quanto ganha aqueles que transmitem futebol, como é aquele cara simpático, maravilhoso <risos> Galvão Correia e outros... Boa. Galvão Bueno. Então, o momento é de debate. Não acredite em tudo que a televisão apresenta, não acredite em tudo que os jornais noticiam, não acredite naquilo até que eu estou falando ou que outras pessoas estão falando perto de você. Pare para pensar. Coteje se isso diz respeito à nossa história ou não tem gente que pensa que o Brasil pode seguir o caminho da Suíça ou da Noruega. Gente, não tem a menor condição, nunca houve historicamente né, esta possibilidade de você pegar o figurino de um país e transpor para outro. Outra cultura, outra história, outro território, outras ambições, outras aspirações, outros sonhos, outras utopias, outra cultura. Né? Quer dizer, o Brasil tem a sua própria história, uma história da qual nós podemos nos orgulhar. Fizemos erros? Fizemos, todos fazem, pecamos, pecamos, é verdade, mas acertamos muito. Né? Acertamos muito e temos condições de acertar muito mais na frente. Eu tenho absoluta certeza que o povo brasileiro gostaria de permanecer, quer dizer, brasileiro por um lado, uh, eu acho em liberdade, com democracia, e construindo a sua própria vida solidariamente. Porque também nós somos solidários, nós somos humanistas, nós somos cristãos, basicamente. Embora eu sei que exista muito jornalista teu. <risos> o povo brasileiro tem um certo respeito é, por esse humanismo cristão. E hoje, então, com esse Papa Francisco, que é uma personalidade extraordinária, essa, essa palavra ateu, assim, é meio grotesca, né eu prefiro agnóstico. Agnóstico, tá aí, gostei. Vou nessa. <risos> Bom, Mas... então, o neoliberalismo, eu acho que dificilmente dá certo, não deu certo em lugar algum, não vai dar certo aqui. O que está acontecendo conosco não é a tentativa de um modelo de crescimento, é uma tentativa de nos colocar a reboque do endereço norte-americano. Canadá e Estados Unidos. Não, não é só Estados Unidos. O Canadá também está de, <risos> tá de vítima, está de vítima, está de Canadá? vítima, inclusive tem movimentos lá que estão muito preocupados é. com o domínio da tele, do, do, do, da influência dos Estados Unidos na televisão, uma invasão cultural assim. Os canadenses estão muito preocupados, que estão virando colônia. Que horror, né? O México estava nessa situação. Porque... Agora tem o novo Obrador. Agora tem. O Amlo né, identificou como a causa do desastre que está o México. Né? É. Identificou como causa o neoliberalismo. É. E ele tem explicado isso didaticamente para a população, que a causa é o neoliberalismo e está chamando... O povo, os intelectuais e tal, para discutir um modelo isso. mexicano é de desenvolvimento. É isso. É isso. É isso. Soberania. É isso. Gente, eu fiquei muito contente em receber a última notícia do Lula. Né? O Fernando de Moraes, jornalista brilhante. Belíssimo, com livros maravilhosos. <risos> É meu amigo, Fernando de Moraes, escritor, o maior biógrafo que nós temos, né? É o Fernando. E ele esteve lá com Lula, foi correndo lá, quando soube de que iam transferir. O... Ah, aquela história de tirar o Lula de Curitiba botar num presídio comum. Pelo amor de Deus, Tremembé. Iam matar é, o Lula. Aí o Lula se decidiu que a luta dele vai ser soberania gente, esta palavra de ordem certa país do tamanho do Brasil 210 milhões de habitantes soberania, soberania. soberano queremos continuar reconstruir a nossa Sim. soberania defender Sim. a nossa democracia e principalmente nossas riquezas, nosso sol, nossa água e a liberdade do nosso povo gente, temos toda a condição de ser felizes novamente sim sim como então, já fomos como já fomos então bem é isso tá dada a palavra de ordem da nossa professora Ceci Juruá eu eu, eu eu as pessoas me conhecem mais como Ceci Juruá nome feminino é Ceci Ceci né Ceci é, é a lua né a lua, né? Na e Juruá Cicilua, é, é trigo. É, e o rio Juruá, basicamente. que na verdade, minha avó, né, meus ancestrais, uhum. uh, viveram naquela região, as margens do rio Juruá, e colados ali com a Bolívia e Paraguai. Ah, eu é. tenho uma herança indígena muito forte então, é. e tenho um respeito imenso por esses povos originários. Ah, fantásticos, amo. né? A cultura deles. Então... Tinha igualdade entre homem e mulher, hein? Entre eles. Sim. As mulheres não eram inferiores nem submissas. Não, e continuam não sendo. Pois é. Mas, então, queremos a, agradecer essa honra que você nos deu, né? De dar de esta brilhante aula de neoliberalismo. É um atraso de vida. Esqueçam. E, veja... A mensagem dela, né? Pensem, pensem criticamente. Não aceitem uh, o que eles querem impor que seja verdade. Pense criticamente. Mesmo aquilo que nós estamos dizendo aqui, que sirva de instigação para você. Né? Não está de acordo? Não está de acordo com o que nós dissemos? Olha, estuda, critica, manda sua crítica para nós. Uma crítica fundada. Fundamentada. Xingar não é crítica. Porque, veja, por trás dessa dupla aqui tem muitos anos de estudo, de experiência, de luta. Não é? E uma biblioteca que vocês não podem nem imaginar. Porque nós tivemos nós somos filhos, Paulo, de uma geração de homens fantásticos. A geração de 1910 1920, os grandes brasileiros. Um dia, um outro programa que a gente tem que fazer é Falar lembrar... dos nossos próceres. Isso. Um país que não tem próceres, Isso. demonizou todos. Isso. Olha aí, uma boa ideia, vamos fazer um programa né, de recuperar os nossos claro. próceres. Olha que coisa boa. Eu, p... quando eu tinha 18 anos, eu assisti no cinema Roxy, em Copacabana, o único filme brasileiro que até hoje ganhou a Palma de Cannes, O Pagador de Promessas. Emocionada com 18 anos, aplaudimos de pé a primeira Palma de Ouro do cinema brasileiro. Então, gente, tá aí dada a mensagem curta a gente no Facebook, né? Se inscreva no YouTube aí depois que você assistir isso, se não pôde assistir hoje, está lá no YouTube, é só se inscrever e assistir. Nós estamos também no Twitter, no Instagram. Né? E, e se você quiser receber o nosso boletim diário pelo WhatsApp, também é só se inscrever. E não se esqueçam que a nossa sobrevivência, como uma imprensa instigante, de gente que pensa, né? depende de você. Nós precisamos de, do seu apoio, essa é a sua revista. Então você tem que nos ajudar financeiramente. Né? Através do Catarse, você se inscreve e contribui com aquilo que cabe no teu bolso. Se não é no Catarse, se você preferir o PayPal, também pode ir né? com o cartão de crédito. Você também, se não quiser, no Paypal, pode ir fazer depósito, transferência de conta corrente. Lá no site tem os dados para você fazer isso. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Eu quero agradecer também, hein, Paulo? Obrigada, público. Obrigada, Paulo. Sou fã da Diálogos do Sul, uma de nossas melhores revistas digitais, eu tenho certeza. E o Paulo aqui, um jornalista... Patrimônio cultural do povo brasileiro. <risos>